Olá, educadores! Bem-vindos à última unidade. É, estamos nos despedindo. A unidade 7 compartilhando informações. Esse é o tema 35, finalizando um artigo 1. Em primeiro momento, a gente vai agora trabalhar com a conclusão. Ou seja, ele já tem um, as informações, já fez o um levantamento. Vamos concluir esse artigo. Por mais que não seja uma conclusão final, mas as primeiras conclusões parciais que ele tem sobre tudo que ele já trabalhou até o presente momento, né? O que a equipe trabalhou até o presente momento. Então, peça para que cada aluno desenvolva uma pequena conclusão da mais ou menos meia página, né? As conclusões que ele chegou, o que é que ele descobriu até aquele momento, né? O que é que ele fez em relação às leituras, se teve coleta realmente e foi autorizado, o que é que ele coletou, o que é que ele analisou, o que é que ele concluiu até aquele momento, né? Ah, em relação à defesa do caranguejo, o Sá, é importante ressaltar que o período de defeso uh, ele, ele aumenta a produção de, do, dos caranguejos, né? faz com que no futuro tenha novas, novas desovas de caranguejo e no período que passa o período de defeso as, as famílias ribeirinhas que vivem né, do, do, do, da, da coleta desses caranguejos, da caça desses caranguejos, eles possam se beneficiar. Então, estou dizendo mais ou menos uma das ideias que foi até. Uma das pesquisas que os alunos estão desenvolvendo aqui na instituição, nesse momento, enquanto a gente está gravando esse vídeo. tá Aí depois eu passo para a parte de introdução. Né? A introdução eu gosto de deixar por último por um motivo. Como é que eu vou introduzir, pelo menos assim é assim que eu penso e eu trabalho. Como é que eu vou introduzir algo que nem mesmo eu conheço, nem sei como é que vai é, ter o desfecho. Então, geralmente é a introdução eu deixo por último. Algumas pessoas criticam, dizendo que a introdução tem que ser o primeiro a se fazer. Outros eu deixo por último, né? igual a outros pesquisadores. Por que eu deixo por último? Porque eu geralmente gosto de chegar às conclusões e na introdução eu gosto de elaborar da seguinte forma. É, falar sobre a temática desenvolvida, falar sobre o problema inicial, justificar a relevância da pesquisa, é, apontar o objetivo geral e específicos, né? é, apontar os métodos que eu utilizei na pesquisa e apontar as principais fontes bibliográficas. Isso eu me balizei através de uma instrução normativa que o meu mestrado tem, que é a instrução normativa, se não me engano, a 09, PPG 09, 09 ou 08, mais ou menos isso, tá? É uma dessas duas, não vou mentir. Que eles falam a respeito da, da questão da montagem do trabalho dissertativo, tanto na qualificação quanto na dissertação. E aí, eles são bem, bem, como eu posso dizer, bem didáticos, né? Em explicar o passo a passo. Existem modelos de artigos científicos, né? De algumas, de algumas revistas científicas que mostram o passo a passo de você montar a introdução, que deve ter. E eles explicam. Um desses foi o Enancib o Encontro Nacional de Ciências da Informação. Né? e o Eresim também o encontro regional de ciência da informação eles dão passo a passo na introdução como fazer o resumo é bem bem interessante bem bacana e eu separei aqui balizando em todo esse conhecimento que eu adquiri durante o mestrado em cinco seis tópicos né A B C D F F né? que é qual o tema da pesquisa qual o problema quais as justificativas que dão relevância ao trabalho quais são os objetivos gerais específicos Quais os métodos utilizados e quais as principais fontes, né? E, se possível, não dando uma conclusão, mas um, alguns pontos em relação a, a, a, a, a, ao desfecho, né? Por assim dizer, algumas, alguns autores acham interessante que na introdução tem esse ponto, outros não acham, né? Eu não gosto muito de dar surpresa, eu deixo surpresa para a conclusão, tá? Então, são duas páginas para o aluno desenvolver. Peça para que o aluno faça de forma individual. Mas, professor, ele está em equipe. Não, desenvolva de forma individual. E junte, porque cada um pode ter uma ideia bacana e juntar. Foi isso que a gente estava fazendo. Pena que a gente não chegou a concluir um artigo completo por enquanto. Nesse momento que eu estou gravando, a gente não concluiu o artigo, até porque nesse momento está um período de férias né, da escola e os alunos, quando voltarem, eu vou fomentar. Quem quiser continuar as pesquisas, a gente continuar e finalizar, mas eles já estão com a pesquisa muito avançada, então, eu já falei de período de defeso, tem alunos que estão falando sobre biblioteca escolar, tem alunos que estão falando sobre empreendedorismo aqui em Guiaroba, tem alunos que estão falando sobre uma casa de acolhimento de crianças aqui, de forma judicial, para mim é o tema mais sensível que a gente está vendo, para não ter problema na hora de coletar as informações, porque a gente não pode entrar lá, né? a gente está tentando falar, articular com... É, o Tribunal de Justiça aqui vizinho para saber como funciona se... A gente, a gente quer, na verdade, com esse tema até comecei a comentar e vou explicar o porquê, a gente está sendo bem cauteloso, é, a gente quer fomentar para que essa sociedade né, a sociedade de ela veja esse, esse essa casa de acolhimento né, de crianças com, que tem pais com problemas judiciais e é, o conselho lá Deixa essa criança lá enquanto os pais estão se resolvendo, né? a Afasta da, do, do convívio familiar para não ter mais problemas, né? E fica sob a tutela da justiça. É porque ah, eu mesmo tenho sete anos que eu estou trabalhando aqui, seis, sete anos que eu estou trabalhando aqui em Diaróbio, eu não sabia que existia. Entendeu? E aí essas crianças ficam lá, a gente, eu pelo menos ainda não sei quem é que toma conta, se é o conselho tutelar se a prefeitura tem um órgão específico para isso, então assim, me desenvolveu uma curiosidade, mas como é um tema bastante sensível, a gente está procurando as autarquias para poder trabalhar, então assim, foram trabalhos magníficos que estão sendo é, desenvolvidos, né? que foi em menos de dois meses, né? em 40 encontros, menos de dois meses, e poxa, se em quase dois meses eu consegui fazer muita coisa, não consegui publicar, mas consegui fazer muita coisa, vocês em seis meses e um ano trabalhando com esse material, nossa, vão produzir maravilhas na, na, na escola de vocês. Tá? Então, caro professor, caro bibliotecário escolar, né, utilize desse material e fiquem atentos em relação às questões éticas e legais. E vão é, desenrolando todo o trabalho junto com os estudantes. Eu tenho certeza que eles vão gostar de desenvolver esse trabalho. Aí eu encontro vocês no tema 36. Até lá. Muito obrigado.